Bem-vindo a Amanada 3 A minha é Bem-vindo a Amanada 3 A minha Bem-vindo é a Bem Amanada 3 A mulher Bem-vindo é a Bem Amanada 3 a minha, é a minha é a Bem-vindo a Avanada Presa. Bem-vindo a Avanada Presa. I've yeah. Amanada Fresco Luiz Alberto Bem-vindo A Amanada Fresco Priamante Bem-vindo A Amanada Fresco E a cama Calma aí, calma aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Tem duas câmeras, calma aí, é aqui ou aqui? Aqui, nessa aqui. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é de Perto de Santos, mais conhecido por ah, e Aí, como vocês estão, meus amigos? Vocês estão bem, mano? Deixa eu ver quem chegou aí, velho. Vou ver pelo celular, mano. Segura aí. Vou dar uma olhada pelo celular quem chegou aí. Seja bem-vindo, vou nem montar, mano. Salve Madonato, nunca, jamais. Uh, Rogério, uh, Rogério Matos, como que você tá, mano? Você tá bem, velho? O melhor da pesca, o monstro. Pescador é zica, molecote. Cadê? Uh, Alex Santos, seja bem-vindo. É uma live gravada, não, é uma live ao vivo em agosto <risos> Se você puder colocar no HD você vai ver até o um pedacinho dos meus cabelos. <risos> Vamos lá, mano. Cadê? Armando monstro! Oh, que história é essa aí, Armando? Virgem? Virgem? Quem é Virgem? Tá doido? Ai, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salve, Evandro! Armando, Luiz Alberto chegando, Hernandes Gonzola. Olha o Luiz Alberto aí, ó. Quem é Virgem? <risos> Sejam todos bem-vindos aí, meus amigos. Espero que gostem aí, certo? Lembrando, a gente estamos em três plataformas, certo? Vamos começar a nossa brincadeira aqui Salve, Gabriel hoje Então você gosta de ficar me bloqueando em outras lives É o que, macho? É o que, macho? É o que, macho? Vamos ver se tu joga bem mesmo Ui, que meu Jogo nada, cara Eu queria um dia aprender a jogar, uai Eu Queria, né? Como que vai ser, né, Gabriel? Lembra de mim não, né? Mas é claro que eu lembro, você tava na live do FEU, onde você tava bravo, bravo com os outros produtores de conteúdo, você não queria. É, como eu posso dizer? Entender, né? É, você não queria entender a opinião dos outros, e a sua era o que valia, não era verdade? Renan Fabrício, seja bem-vindo, mano. Tava de mau humor. Ah, relaxa, Gabriel, é normal, só que eu não, não te bloqueei não, mano, eu só silenciei só você, eu coloquei você de castigo Boa noite, mano, novo inscrito, <risos> tamo junto, Gabriel, só coloquei você de castigo, eu sei que você tá de, de mau humor mano. Esse jogo é lindo, esse jogo é uma delícia, é uma maravilha, esse é de Deus <risos> Gabriel, Mano, sejam todos bem-vindos, cara Peço aí a gratidão e a presença de todos aí. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. A, a Vamos começar uma live aqui. Cadê? Deixa eu uma tela. Ai. Vai para lá. Vai pra... Já faltou já aí na sua live. Ô, tamo junto, Maiteus! Fique tranquilo. Ô, oh, Felipe, mano! O Felipe Eduardo é monstro, velho. Felipe Eduardo, seja bem-vindo. Felipe Eduardo tem canal também. Exclamação, eu aí, ô Felipe Eduardo, pessoal conhecer o seu canal, irmão. Vamos lá. Quero ver você passar raiva hoje. Como assim, mano? Mano, é o seguinte, vamos lá, vamos começar. Há dois dias atrás, eu estava jogando, certo? Estava jogando? Estava tão feliz, Felipe cara. Felipe Eduardo, YouTube. Tirou alguma lenda, cavalo? Não. A, a Olha o Alberto fresco. aí chegando aí. Quero ver todos os passarinhos. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos continuar a história -vindo triste vindo aqui do cavalo. Ah, a tá. Eu, eu estava jogando. Mano, eu peguei um cara. O cara tinha um Ederson, cara. Eu dei, eu acho que uns 20 chutes no gol e a bola não entrava. Porra, ah, velho. Eu tava finalizando mal? Não sei. A bola baixando a trave e não entrava. Bantre, e o Ederson, não. cara? Meu amigo, o bicho pegava a tudo. Camarada fresco. Tudo. Eu só tava o peito, ele cheirava, mano. Eu falei que diabo é isso aqui, rapaz? Aí, vai vendo. Quando eu fui ver o resto das finalizações lá, o goleiro fez 25 defesas. Que diabo é isso, homem? Se eu chutei 20 vezes. Como que ele fez tudo isso cantinho. de defesa? Salve, Matheus Cavalcante. Seja bem-vindo. bem Vai ter manada fresco. o Dudu 13. É rabanada fresco. Não, não. Nada de rabanada. Dudu 13 Pega as moedinhas aí, calma. Que moedinha. Calma aí, calma aí, calma aí, que nós já pega já, mano. Bem-vindo Meu amigo, se manada tá fresco. fresco. tá cheirado Que pó que, que, que porra é esse? Que eu preciso saber, cara. Eu tenho que denunciar. Esse jogo é um lixo, na moral. Eu preciso denunciar. Romário vindo pra baixo. Gucci vindo pra baixo. Beckham vindo pra baixo. Porra, velho. Já, é isso. Espero que arrume na próxima atualização. Vamos lá, mano, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a presença de todos. Lembrando, estamos em três plataformas. Cadê? A, a, a aqui, ó. Para quem não segue, para quem não segue a gente, mano, por favor, dá essa moral e segue lá Cavalo Bel oficial lá no Instagram, lembrando a gente bateu lá cerca de 1.500. e Vamos lá, o WhatsApp aí, ó. E o Twitch é onde as coisas saem lá. Lembrando, patrocina aí com a Epic Games, mano. Caso você for comprar qualquer coisa em outros jogos, né? Vai lá no aplicativo lá e põe lá. O apoio é um criador, que é o Cavalo Pelga YouTube, beleza? Cavalo, gostou da nova temporada do eFootball? Gostei? <risos> gostei, aqui, ó. Na Conamé, gostei pra caralho. De falar, Matheus, mano. Às vezes eu acho que eu tô jogando mal... Às vezes eu acho que tô jogando bem. Depende. Depende da época ali. <risos> Deixa eu ver, mano. O pessoal falou que tá tendo 300 moedas aqui de graça. É? Como que eu faço para resgatar isso aqui? Mano? De graça tá injeção na testa, né? Eu nunca critiquei. Pô, né? Eu ganhei o cante. O é monstro, né, mano? Vamos pegar as 300 moedas aqui. Já testou alguma formação secreta, cavalo? Não, mano. Então, depois daqueles... Há dois dias atrás, eu não joguei mais, mano. Ontem eu não joguei. Hoje também não joguei. Não fiz a questão. Colei nas lives do pessoal aí, parceiro e tudo, velho. Eu tava olhando, mano. Os caras tá puto, hein? Tá puto, mano. Tá puto. Eu tava uma roubalheira, meu amigo. O Rogério falou assim, quer ver eu passar raiva hoje? Por que, Rogério? Relaxa, mano. relaxa. O negócio é você esvaziar a mente e jogar, você é de onde, cavalo? Eu sou aqui de São Paulo, Rogério. Aqui de São Paulo, Zona Sul, Grajaú. <risos> nada. Vamos pegar o canteiro, se eu fiz coisa que eu não consigo. Eu já tenho canteiro, pô. Eu nem quero aquele canteiro ali, não. Tô fora. Vamos lá, mano. O áudio tá bom pra vocês aí? Como que tá? Aqui, ó. Foi o último jogo que eu joguei. Foi contra o Josiel aqui, ó. Josiel. Tava 5x3 pra mim, mano. 5x3 pra mim. Ele conseguiu empatar o jogo, mano. Aí eu fiquei todo 300 moedas é só para quem tem a PlayStation Plus, mano. Mano, Gabriel. Então, aí, meu amigo, eu falei... Ah, velho. Parei, parei. Não jogo mais, não. Há dois dias atrás isso aqui, viu? Esse jogo aqui. E o cara jogava muito, hein, mano? O cara jogava muito. Lembrando, eu também peguei um jogo aqui, cara. O cara era monstro também. Deixa eu ver. Tá até aqui, mano. Lembrando, não pode dar quadrado x, tá? <risos> Mano, eu tenho que dar uma moral pra esse cara aí. Mano, o cara é a gente boa demais, cara. Agora é pra achar ele aqui. Aqui. O cara jogou demais, mano. É PES Elite Pro, mano. O cara jogava pra caramba. A gente bolou ideia lá depois no, no chat, mano. Você tá ligado? Quando, quando o cara merece ganhar, tá ligado? A gente conversa, a gente bola ideia, tá ligado? Mano. Parabéns, o cara joga demais, esse, esse cara aqui, velho. Pés, ele sabe o Abreu. E eu reconheço, mano, eu reconheço. Mano, o cara joga melhor que fresco. eu. O cara, ó, o cara jogou melhor que eu. E acabou, mano. Acabou, a gente tem que reconhecer também, às vezes, mano. Vamos lá, deixa eu entrar aqui no julguinho. Salvio Abreu, seja bem-vindo, irmão. Ah, tem um PC Game Xbox Series. Faz live, velho? Faz live, mano. Cai pra cima, velho. YouTube é grande para todos nós, mano. Entendeu? Cai para cima, mano. E aí, como que você tá, sabe? Você tá bem, mano? <risos> Espero que esteja, irmão. Tá saindo som aí pra vocês, mano? Deixa eu ver como que tá aqui a situação. Ah, tá saindo som aqui. <risos> Relaxa, moleque. Pode. Relaxa. <risos> Sem estresse. Já basta você e o Deus e Esse jogo é lindo, Gabriel. É lindo, é uma maravilha. Vou te falar, viu, mano. Às vezes, cara, às vezes, o cara se estressa mesmo, mano. Mas não tem jeito, mano. A gente não se estressar, mano. O som tá gostosinho. Tá ouvindo uma musiquinha aí, viado? O som... Deve, tá puto comigo. Eu não duvido, não. Duvido não. Você ficou bravo com ele lá, pô. Mas dá pra entender. Ó, oh, as 30 moedas aí de grátis. Grátis eu já tô amando a Conal de novo. É do talento, velho Bem-vindo. Vamos lá. Mano. A manada fresco. Ó, oh, mil é isso mesmo? 4 mil. Gilberto não. Silva. Seja bem-vindo, Gilberto Silva, meu irmão. Como você tá, mano? Boa a noite. A manada fresco. Uh, 4 mil limitado a 23 XP. Beleza. Para quem é membro da Plus, tá? Tá disponível lá. Vamos ver aqui. Você é do Grajaú? tamo perto. Sou de São, São Bernardo. São Bernardo do Campo ou São Bernardo aqui mesmo, perto do Grajaú? Você é de São Bernardo, você é meu vizinho, que eu sou aqui de São Bernardo. Só em Coloquei um emote especial pra você, boycote. Boy. <risos> tem o um cavalinho segurando uma pizza, mano. Dá uma olhada. Ah, não, você não dá, né? Não, não tem como, eu acho que é só quem é membro que dá. Mano, eu coloquei um cavalinho segurando uma pizza, mano. Legal. Ah, aqui todo mundo, todo mundo já sabe, certo? Ah, sem moedas, bônus de bobin, são Bernardo do Campo, aí Você tá. mora lá do outro lado a da, a ca... da fresco. Salve Fresco aí, Cauã Mano, e aí, o que vocês que estão achando No jogo, Vitor, tá legal, velho Cadê, Bem vai colocar pro a fim, Mano, eu coloquei fresco. aí ó. O Gilberto Silva mandou aí, ó Cavalinho segurando uma pizza, mano Tem um cavalinho segurando um dente <risos> É Segurando um dente 300 moedas mais 100 que diabo é isso aqui, rapaz Olha chique mano cara eu não sou fã de cadê vamos lá eu vou dar esse spec não ó eu tava ó vamos lá eu vou falar para vocês aqui não ainda não dei dois giros valeu Gil dois giros tirei o Mendy e tirei o Harvard. e agora eu vou pro terceiro giro aqui né, vamos lá. Pronto, né? cadê mas de graça as moedinhas? De graça não é roda mesmo? Que se voda pra lá? Mano? Deixa pra usar as moedinhas amanhã. Não é só sem assim, sol, o resto não vou usar, não. Pode ficar tranquilo. Quem vem? Quem vem? Camisa 5. Jorginho. Os caras estavam falando que esse Jorginho tava com assim, cara. Ó, mesma coisa com as né? Ninguém gostava das pinguetas agora. As o melhor jogador do, do, do jogo. Cadê? Vamos lá, beleza. 300 e pouco, 370. Os 300 a gente ganhou, tranquilo. Bom, eu vou ter que upar o meu time, tá? Acertei. Eita porra, acertei. Bicho, você tem que jogar na loteria, fresco. Vamos lá, mano. Plano de jogo. Meu time tá assim atualmente, certo? Eu vou mudar nesse time. Tirei o Clavert, mano, com 100 moedas. Acredita, mano? Sim. 100 moedinhas do Pão Duro. <risos> 100 moedinhas do pãozinho Duro, certo? E eu tirei o Clavert. Ai, como eu sou. Salve de ouvido, seja bem-vindo, mano. Gabriel aceitou. tá time Mart nele. Se liga até laterais. Ô, oh, mano, o pessoal tá falando muito bem, Renan, das velho. E esse ferrei aí, infelizmente, eu nem rodei pra pegar e eu nem quero. Eu sabia, tamo junto. <risos> então, me mandaram uma bu bud, é isso que se fala? Uma bud? Desse cara aqui, cara. Pra pivô, irmão. Saia, é madrugadão, madrugadão, meu querido. Como você tá, madrugadão? Seja bem-vindo, bem madrugadão. Tem canal a também, a mano. Fresco. Tem canal, gente boa, velho, firme e forte, que nem... Rapaz, rapaz, mendiga para tirar, eu fez. Não só rodei, só essa porcaria veio para mim. A boca quando presta, vem logo, né? vem logo, né? Eu rodei, veio, mano, sem moeda só. Eu não sei hoje, Beto. Se eu tem como eu mostrar aqui para o pessoal? É as moedas que eu gastei foi só sem mesmo, porque esse robô fica falando final aí. É o robô é de outras plataformas, mano. Lembrando, a gente tá na Trovo E na Twitch TV Essa puta <risos> Bom, mandaram uma bud dele Tá ligado? Pra testar depois é... Tem um Cadê o menino aqui? O, o frescão aqui O Havertz, certo? O Jorginho Mendes, eu mandei lá pra PQP Tem, mas eu nem sei onde é na verdinha é isso, na verdinha. Não é aquela verdinha, não, pelo amor de Deus, cara. Quem pensa que é naquela verdinha, não pensa nisso. Verdinha é a trovo, tá? Vamos lá, velho. Mano, olha esse bichinho aqui, cara. Jogador bugado, bugadinho. Curti ele, mano. são firme 90, entendeu? Mano, bugadinho, velho. Bugadinho, curti ele, tô gostando. E ele é estável, mano, estável. Vamos lá, eu preciso montar o time aqui, eu tô pensando em montar do jeito que tava antes, tá ligado? Eu curto o Neymar é. yeah. tá? bom, tá? Ah, volta pra cá... Bruno Fernandes para infiltrar. Vou tirar euro de euro R Rock. Calma aí. Bem-vindo ah, a amanada Fresca. Você fresco. falou do guerreiro na live do fio eu fui lá e contratei. Super. Ah, feliz, e aí, você curtiu, Gabriel? O que que você achou desse guerreiro aqui? A a eu usei fresco. ele, mano, e eu, mano, vou te falar, o jogador bugado irmão. Casemiro é bom, mano. Mano Bem-vindo <risos> a, a oh, O Alberto, me fala isso aqui, cara que Às vezes dá vontade de dar uns tapas na cara da, com, com, com esse jogador Romário Lenda vindo pra baixo, irmão Para com isso, velho, não existe não Quero contratar o Casemiro, é bom? Sim Maurício, salve, viado Salvado, viado. <risos> salve, viado Melhor jogador Pra mim, esquece Mano, eu curti ele, velho Eu curti ele de MLG, mano é, é porque o pessoal não conhece. Ó, oh, lembrando aí, eu fiz uma enquete, tá? Os jogadores bugadinhos aí, tá na aba Comunidade. E a gente vai trazer toda quarta-feira. Toda quarta não, perdão. Uma quarta sim, uma quarta não, porque eu trabalho à noite, né? Então uma quarta sim, uma quarta não. Mostra as notas de, do Casemiro, por favor. Casemito ou do... Tá, eu vou mostrar, calma aí. Mano, ele tá upado no máximo, tá? As notas do Casemiro é essa aqui, ó. Hein? Hein? Na quarta-feira, a gente vai, vai começar a Martins. trazer os jogadores bugadinhos aí. Vamos Bem mostrar como eles vão ficar. A, a manada fresca. Ah, o, o Cavalo, eu tô precisando saber como, qual jogador seria bugado na, naquela posição ali, no lateral direita. A gente vai trazer, eu baixei já um, um aplicativo aqui do, do PS Rugby, certo? Pra gente poder identificar. E a gente vai ter a ajuda aí do, do parceiro grego, né? O parceiro greco aí. Ele vai estar tá com a gente no Discord. Boa noite, Belga. Beleza por aí, Marcelo Max. Como que você tá, irmão? Então, ó aqui. As notas são esse aqui, o valderi Bom, eu curti ele, velho. Não vou mentir pra você, não, mano. Curti ele. Tá um volantão nesse jogo. Eu vi lá o... Ah, calma aí. que, que são... Cavalo, quando eu digito na live do RVG, aparece... Err! Já foi. <risos> Já subiu, mano. Já subi. Deixa eu ver. Uh... E aí, tranquilo, tranquilo, é Super campeões, seja bem-vindo, Fresco Calma aí. Gabriel, uh, Marques, Renan. Cavalo, quando eu digito na live do RVG aparece. Action sabe me dizer o que é? Que são minhas mensagens? Se você estiver escrevendo com letra maiúscula lá, mano, o Street passa o VAPO lá, velho. Uh, cavalo no PES 21 no PS2. Né? colorado A não tem como. Bem-vindo. A... Tem como a editar essa informação, mano. Tem como você colocar dois SA. Baleia assassina do JPR. Agora game três não slide. pode, mano. Sabe, Baleia? Olha o baleia aí, mano. Como você tá, Baleia? A baleia a assassina fresco. do JPR. Oxe, <risos> game slides. Ó, é o oh, Vitão, mano. Eu Pensei que era o um Baleia, velho. Vê Fernando, mano. <risos> bem-vindo. <risos> não, o Baleia 97. Ele é BFB, meu mano. Seja bem-vindo, velho. Mano. É. Gabriel Índio, aonde vai, vai nessa edição aí no ensino? É aqui mesmo, pô. Luiz aqui Fernando. mesmo você edita, tá vendo? Só pode 2SA, só. Bem-vindo né? a, tá a nada fresco. Vou mudar de novo. E é isso. Só pode 2SA, mano. Ou 2CA. Tá vendo que já tem 2CA? Só isso, cara. Agora, eu, pre... eu tenho que ver quem é que não tá upado no meu time pra poder editar aqui, mano, os caras, velho. Pô, oh, temos 19 pessoas online, hein? Muito obrigado a presença de todos, cara. Espero que gostem aí. Sejam bem-vindos, quem não conhece o canal. E então, vambora. Uh... Vou pegar os objetivos. Fala Bel! E aí, Luiz Fernando? Como que você tá, Luiz? Deixa dois CA e um SA. É, geralmente eu jogo com dois. 2. Eu tava jogando com PTE, cara. Eu tava curtindo pra caramba. Só que aí eu vi que eu tava me lascando também. Vamos lá. Já vi, já. Obrigado. Ah, é nóis que é nóis. Ah, eu, eu tenho que ver quem eu necessito para agora, no momento, cara. Meu time. É quem vai para jogo. O Mario, ok. Allons, ok, House. Batistuta, Neymar. Já vi, Gucci. O Gucci tá vindo pra baixo direto com vocês também, velho. PT aqui joga com quatro zagueiros, três, coloca ampla. Tudo bem, tudo bem meu amigo. Na paz, Gabriel. PTD. Eu tava jogando com, com o Etor de PTD, cara. E eu tava curtindo ele, mas aí eu vou voltar pra formação que eu comecei do início, cara. Do início, tá ligado? Mano, outro jogadinho, jogador bugado aqui é Sérgio Canales aqui, mano. Olha as notas do cara. Queimou, queimou. Lógico, quando ele vem B, tá? Quando ele vem P quando ele vem A, ele é bugadinho, mano. As notas dele é muito boa também. Pra quem não vai gastar aí, ó, no, nos packs, tá ligado? Olha aí. Eu curti, mano. drible veloz, rápido como uma bala, perito em bola longa, perito de chute fora de área. Toque duplo, corte com virada, controle de cavadinha, precisão à distância. Passe de primeira, passe em profundidade. Cruzamento preciso, curva para liderança É, curva para fora e liderança é, Ele é um jogador estável, o auge do Meme trava É, mano, eu tenho que fazer uma faxina Aqui no... No, no OBS, mano Salve Edmar, seja bem-vindo Edmar Edmar Mendes de Oliveira ó Eu achei ele, mano, um, um ótimo jogador tava, tava cara. É tipo nada um do Paraguai Totalmente paraguês, tá ligado? Mas quando ele vem bem, ele joga bem, mano E é um jogador de filtração, cara um MLG ali, conta demais. para quem não vai gastar, né? No jogo, é uma ótima opção. Ele, o Closterman. Esqueci que também, tá bugadinho. Gostei dele também. Tá? As notas dele também me convenceram. Tô curtindo. É um jogador estável também, mano. Porém, tá dando erro. Cavalo, tô tentando ser patrocinador. Porém, está dando erro. Como assim, mano? Depois chama no zap. E passa o Pix. Foi exclamação eu. É, Não, exclamação zap aí. Vai aparecer para você, mano. O zap aí nosso. Ou. É, eu tinha o Pix, mas não tem mais, né? Eu tirei. <risos> Falhou. É isso aí aí, ó. Tá vendo? Falou Pix no canal, apareceu. Podia botar os campeonatos no E-Football 2022. E também Copas. Era muito bom. Sim, Luiz. Aqui é, mano, eu falo pra você, tá deixando a desejar, meu cara? Sinceramente. É as mesmas copinhas, os mesmos bagulho, tá ligado? Eu fiz até um time secundário, mano, com a pontinha mais fraca e tal. E tá dando por lá, hein. Se mandaram o Pix agora aí. Rapaz, eu tinha uma tela aqui de Pix, cara, mas eu acho que eu não tenho mais. Tem essa telinha aqui, cara. Quer tentar, mas aí fica a seu critério, mano. Você edita aí. Como assim editar o que, pelo amor de Deus? <risos> mano, Mendes Guerreiro. Boa, Bem-vindo a, a Manada Freira. Esse meu Upa Maicano, eu acho que ele tá upado errado, irmão. Como que tá o Upa Maicano de vocês aí, cara? Tá do mesmo jeito que o meu aqui? Pode uma física normal, né? Mano? Acho que tá do mesmo jeito, né? 14, like. Deixe um like. E poder deixar o like aí, mano, vai ajudar demais. Aí o crescimento do nosso canal, irmão Marquinhos, cara. Marquinhos é bom. Alabar, eu tenho que ir para o Alabar. vamos lá. Vamos lá no Alabá aqui. Alabá é estável, né? E mano, Júnior Salve, Júnior Sax, bugueiro. Temos pendrive 2.3. Pra ser assunto 2. é bom. E aí, Armando, como você tá, Armando? Seja bem-vindo. Armando tem canal aí, amigo nosso também. Gente boa demais. Cavalo. Belga, tu se liga de Turan PT. Jogador livre da França, bugado no PES 21. Mano, eu vou fazer um, um, um, um esquema aí com os bugadinhos, cara. Cavalo, vai, vai jogar logo. Junior Sarkis. estamos junto, papai. Cê! Enrolação no capeta. É, tem que bugar os caras, velho. Vamos ver o próximo aqui. Marquinhos, Marquinhos é bom, mano. Preciso bugar o Cheslin aqui. Pronto. O Cheslin. joga. Deixa eu ver Se o próximo fosse estável, cara Eu continuaria com ele no time, velho É estável, mano Mas Aqui a cartinha desse homem Falta mais quem é guerreiro De bairros também, né O bairros tá como titular também Cadê o bairros? Bairros, bairros, bairros Andi é monstro. Foi no bairro. eu aqui na outra nota, cavalo. Oh, mano, vamos junto, papai. Meu zagueiro preferido, velho. E lateral também, né? Mano? O bicho é monstro, velho. É o Felipe hum. tá normal, tá normal. Esse Marquinhos aqui ele é muito bom. Mas eu acho que eu vou de clóster, meu mano As notas do cantei também já tá boas, né O tá monstro, hein, velho Meu é meu amigo Beba Se a Konami melhorar o e em 2023 Como é seu desejo de melhorar? Mano, eu pretendo melhorar só na gameplay, irmão Tá parecendo o um programa do João Kleber <risos> Cavalo Mano, eu acho que aqui já deu já, hein, mano Oh, eu vou fazer uma, uma build aqui, velho O cara que mandou uma build aqui Esse clavert Eu vou fazer Cadê a build do cara? Vamos lá Eu vou testar, cara Se eu não gostar, eu tiro fora do time Vamos lá Treino Será é que vai chegar? Vamos fazer uma build desse cara aqui mano. Aqui Prema Treino. Prema Treino. 84 de talento ofensivo 90 de controle de bola 81 Parcial, cadê o parcial? 68 Pra 8 é isso Finalização 86 Vamos lá. Finalização 86 82 Cabeçado tem que ser 82 Salto e talento físico Vamos lá 82, 75, 73, velocidade 70, 70, 76. Meu amigo, é morto. É 81, 84, 64, 70. Não vou mudar. É um jogador que não corre, que só tá ali dentro da área pra fazer o um pivô, tá ligado? Testar. Sou meio doido mesmo, essa porra. Deninho Silva. Salve Silva. Seja bem-vindo, mano. Bem-vindo. A, jogadores a manada fresco. Mim, tem muito jogador bom aqui, hein, cara. Tem muito jogador aqui. Bom, finalizei a build do, do fresco Sim. do Clavert, certo? Aí, o que, que eu vou fazer agora? Vou puxar uma e vou colocar ele no time para testar ele e ver como que é a gameplay desse frescão aí, velho. Muito obrigado aí. Temos 24 pessoas na live. Quem puder se inscrever, deixar o like. E o pessoal que tá lá na roxinha também, mano. Muito obrigado pela presença. Vou pegar aqui. O som vale a pena, mano. O som é monstro, velho. Eu tenho aqui uma build dele. Vou mostrar pra você. Eu acho que tá aqui, mano. Tá aqui. O grupo do Cavalo Membros aqui, eu acho que tá aqui. Uma build dele, cara, é top demais, mano. É, essa aqui é uma build do Lucas Moeda. Aí, ah, esse é meu time do São Paulo. Diego Calvin, ô Diego, como você tá, Diego? A, é a manada fresco, o pique, o gatinho de Devlin Hills. Aí tinha uma build dele aqui, mano. A build era monstro, cara. Newton Farias. Seu pai Bem-vindo a Amanada Fresco. Cadê a build dos caras? Tem papel. Aqui ó, a build dele aqui, ó. Se não me engano é essa aqui. ó? Essa era a build, mano, que eu tava usando cara, no meu som. Por que eu mandei o som embora? Porque eu peguei o jogador da Coreia. Cara, e era para pegar o som normal, cara. Só que era a build que eu tava utilizando, era essa aí, mano. Se você quiser copiar aí tira uma, uma print e eu tava curtindo, irmão mano, som é brabo, hein, eu tava curtindo, finalização 91, um talento ofensivo 85, certo, e, mano, velocidade e aceleração muito boas também, Se quiser aí, ó, vou chamar o guerreiro o narrador digital, cara, pra narrar o seu jogo, beleza, como assim, não, como assim, essa aí era a build que eu tinha feito pro som, cara. E ficou legal, mano, a build. Só que o, o som de todo mundo tirou A. É, tava A? Tirou A na prova. Tava A, tá ligado? E o meu C. Ai, pa lá, rapaz. Aí eu fui lá e mandei embora, de raiva. Eu tinha um até o tal. O meu empate tá assim. Atualmente. E tava um timão, cara. Tava um timão do nada. Vamos lá, vamos lá. Fazer um esquenta aqui, velho. Primeiro eu não posso esquecer. Eu tenho que trazer o Clavert pro time. Eu quero testar ele lá. Uh, meu time. Sufo 8. Uh, Bem-vindo uh, a amanada o... Fresco. Uh. Uh. Cadê o viado que eu tirei ali? Bota pra lá o seu... Ixi. Bom, vou puxar um aqui pra testar, pra ver como que tá o time, tá? E vamos pra guerra lá, vamos pra luta. Belga, você tem o David Beckham? Tem o Luiz Fernando, tem o William, mano? É uma exorção. Muito top, já tirei a frente, Valderi. É um jogador Bem que você não vai decepcionar, a, velho. A vou fazer fresco. uma partida treino aqui. Sai, Ursão, mano! Ô ursão, eu vi que você soltou a live de manhã, cara, hoje. Eu passei e deixei o like, mano. Eu não, deu, não deu pra assistir, cara. Eu tinha chegado de trabalho morto já, de cansaço. Eu só deitei e virei dormi, cara. <risos> Ô, ursão, aí, ó. Parceiro nosso, tem canal também. Gente boa demais, irmão. Gente boa demais. Eu vou tirar esse escudo do Arsenal. Vou, não vou jogar mais de Arsenal, cadê? Vou lá com o escudo de São Paulo, irmão. Ah, Tava tá você, o guerreiro na digital e o footplayer na minha live. Você não se lembra? Rapaz! <risos> eu lembrei do pão duro que eu comi ontem, velho. Né? <risos> Calma aí. Info, deve ser aqui, né? Históricos. Não é históricos, não. Tá. Arsenal. Cadê a base do São Paulo? Bom, agora, sim, agora sim. Vamos lá, vamos ver como que tá esse jogo lindo, delicioso. <risos> Ai, como eu o molecote! Eu lembro, lembro, lembrei sim, lembrei sim. Quem quiser puxar a partida aí, ó. Só aqui, tá? Só aqui. Na outra, não. Na outra pode deixar pra lá. Só vou pegar Gafuriga. o ralo de quando ele for para mostrar esse canal da avaliação. Cadê o Fouling? Calma, tem que esquentar. Tô vindo aqui, é só escuto fresco. E é Gafu, mano. Como você tá, Gafuringa? Seja bem-vindo, mano. Gafuringa, patrocinador do canal, junto com muitos amigos aí também que patrocinam o canal. Muito obrigado aí, a presença de todos vocês. Estamos com 24 para 25 pessoas aí na live, mano. Quem poder parear aí, vamos treinar, pelo menos aqui. É só um jogo só para fazer o esquento Pra gente ir lá pra, pra guerra Vamos Pô. pra batalha final Estilo Vingadores, moleque coach. Tá, beijo Confia, meu mano <risos> Só vamos messias de sol, e é messias. Bicho, mano Dê risada aquele dia, velho E aí, hum, ué, hum, seja bem-vindo, Uedder Você tá, bem? sabe mano? Tá de boa? Tá caçando partida aqui, vamos ver. Lembrando, é a primeira. Já vou fazer o um esquenta aqui pra ver como que tá. Um se eu ver se eu tô jogando bem, se eu não tô, tem que ver. Tem dois que eu tô parado aí do joguinho. NDD também, Cavalo velho. muito bugado, sério mesmo. Sim, Valder, NDD joga muito, velho. Suave, meu parceiro. Ah, então... O importante é que você tá de boa, velho. Tá de boa é a melhor coisa, mano. Lembrando, se jogar o um joguinho aqui, ó. Esse joguinho, tome um maracujá <risos> para não se estressar. Vambora, rapaz! Nem viu o nome do, do, do Brabo ali, velho. Lembrando, é só para esquentar mesmo a parte da treino, tá? A gente tá mal. É o, rece... é, é o Receba, será? O do meu amigo tá no máximo, tá melhor que o Bairros. Poxa, tô falando para você. O bicho é brabo, velho. Luiz Tiraiski, vambora. Bem-vindo a, a Cavanada Fresco. Do amigo. Uh, o tá vendo aí, o cabelo tava dormindo, não se lembra de nada. <risos> tatu, é o nome do adversário. É o Tatu? Vamos ver como tá o time do Brabo. Ítalo, J, Esse Jota aí tá bugadinho, ele, hein, mano? Cavania, Luzano. Pode... Rapaz, Miranda. Uh... Olha isso, cara. É isso que me dá uma raiva, velho. Vou me ver pra baixo. Romário, velho. Me dá teu zap pra eu mandar o um print dele. Mano, entra aí, é, exclamação, zap aí. Vai aparecer o um zap nosso lá, velho. Olha isso. Vai, velho. Vai pra lá, vai. Mano, eu quero ver como que tá Clavert, mano. Com aquela build que eu fiz ali. Certo. Lembrando é uma Binho partida público. só para esquentar isso aqui, daqui a pouco a gente vai para a divisão. Bem-vindo à manada ah, fresco. Pivô não. Pivô no... A ah, gente pode morrer à vontade. Vamos embora Vamos lá. Cadê não? Apareceu o link do grupo. É exclamação Zap. Aqui é a live do queimador. Não, mano. <risos> Quem vai postar derrota? Aqui na hora do a manada Rapaz, fresco. Olá, eu tô na fase tão boa assim, não, mano. Perigoso nós cair hoje. Pra quarta, pra quinta, pra sexta a fase, tá ruim demais, cara. Isso é se um jogo não me trollar, né, mano? Deixa eu trocar aqui de tela por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol ojalá la protagonista de la altura de semejante marco extraordinario es? es un estadio muy potente, un ha... escenario perfecto <tose> y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar Cruzeiro frente a Sao Paulo Diego, Diego, vos te hablo, te animais a recarar uma figura na jornada de ah, hoje? Bruno Fernandes, um meio-campista fantástico, um dos melhores, talvez, esta nova geração de futbolistas que se desempenham de área a área. Ah, vou está um cá. Tem estilo ah. muito directo que suele lastimar al rival... Tem uns 22k. Olha fresco! Bem-vindo ah. a Amanada Fresco. Eu estou muito homem, ¡Qué bien salvando su equipo! Oh, Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe la... ¡Qué arte te está hoy! ¡Qué arte está Estuvieron, on? On? Estuvieron cerquita de marcar Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Você tocou pra trás, cara? Tá mostrando? Hein? Começa com as rapadura aí, não, velho. É, é. Tudo pior, rapaz. Tudo <risos> <risos> Meu amigo, é para frente, <risos> homem. Cortou com o justo, alímite. É um exemplo perfeito de lo que não há que fazer em um contragolpe. A indecisão e a falta de critério terminaram Demasiados passes interceptados. Por erros próprios, mas também por mérito do rival. Becam! Neymar! Quadrado de X! Quadrado de X! Você tá funcionando? Tá funcionando não! Vem com essa, não! Tá é difícil jogar hoje, Não sei, mano. Eu tô testando aqui, ó. Passoca! Pessoa que é muito boa, pessoa que é energia, como a pessoa que passa todo dia. Eu gosto de passar Morri quando eu entrego a Aí, a oportunidade. mesmo. faz um ali. 8. El Sao Paulo se pone 9. en ventaja 1 a 0, amigos. Son los dueños del partido. Yo quiero testar, ¿eh? Ahora están jugando un fútbol enorme. Hay sí. rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Qué bien culminó esta jugada. <laughs> Teus 22K, salve teus X, até você ser o passoqueiro, é, quando eu sou passoqueiro aí não dá certo não, salve o Blumenations para Mano, a build que eu fiz nesse Clavid aqui, eu tô curtindo Apesar que é muito cedo pra falar alguma coisa, né, tem que jogar muito com o cara, né, velho De gigante del fútbol y pelota a casa. Cuántas condiciones tiene este jugador. Controló una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Um passa pasa, oh, Casemiro. Ahora para Casemiro. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Vai, é Oh, oh, oh, oh, Relaxa, o baixos, baixos, são muito superiores oh. este tramo del partido. Se en este momento, podem seguir lastimando rival. Bien, Biot, continua lá, lá. Se ele cruzar um aqui. Bora. Ah, aí foi que seu passo. deu certo. mas que bem, Lamentablemente, a indecisão no último momento foi imperdonável. Assim vai passando. Cuidado, que terminar gol. estás lançado de contragolpe, que resolver com decisão. Hizo todo contrário. Era um contragolpe sonhado. Eu acabou. Cavalo, Cavalo tu se tu lembra da ideia do Edu? Lembro sim. Licença a cortar o é um passe que rompe a defesa. Passou muito bem. é um esse goleiro aí? <risos> a verdade é que Quem eu joguei conta? muito em cima, né? por favor. Ah, Puro talento, extraordinário hum... Fecha o meio, fecha o meio Boa Campbell, corta o passe e tranquiliza. Bem, bem, Uma tibieza para Quando Quando bem, bem. Não viu que, velho? Bem, todo lo Só vai, só vai Pega, ganha Boa chance para a contra O passe não prospera Estão imprecisos hoje busca Ah, voltou ah. ah. ah, o quadrado de x. Já temos o quadrado x. Já temos o quadrado x. Fala. Que cavalo? Fala, fich. Não, muito obrigado. Consegue falar de desafio? Desafio de escrito não tem fera lá no se grupo se fiquei no até um 3 a 0, <risos> <contundente>. <risos> como assim ele não conseguiu chutar uma todo vez, né? eu aqui, mano, esse, esse Clive, do jeito que eu fiz eu não é um cara para correr né velho minutos já vimos os primeiros segundos. A só chutar, LS90 amigo. Gamer. Bem-vindo a Amanhaga fresco. E... fresco. Manda um e fica outro aqui, da aqui da na da reserva. Ei, paçoqueiro, hein, velho. Salve, LS! Seja bem-vindo, irmão. Se e la manda pra uma. uma. Opa, só um fecha lá. Elaborado... E de la peor Isso! Sai daqui, Brasil! De novo, bora, bora. Se mal não recordo, esta é a vez que atacar por única chance, de um antes, pode jogar. Repente, só... é, o é pênalti? É, é, é, aliás, aí, é onde você tá, mano? Vai de boa, irmão Ó Eu vou chutar aqui Mas se você tiver Dois barcos <risos> Você pega aqui Fechou? Se você tá vergonha, tá na live, tá na live. Se inscreve, deixa o like aí, ajuda nós, papai. Vambora. Peguei na quarta divisão, aí foi só decadência. Estão dominando o partido a é isso, que bem habían armado o contragolpe, pero que bem, lamentavelmente, é la lá, diga. Momento foi diga. Barrios, e for this match was 72, Você está querendo entregar? isso mesmo que eu estou vendo, o Brasil? Olha aqui. La tira é um exemplo perfecto de o que não tem que fazer em uma jogada é, A indecisão e a perna de critério terminaram um dia Está de bem, deixa ele lá O Hernandes subiu, era para o Hernandes ficar lá mano. Isso é bem rápido, está bom Quando o contraataque ataque é jogado com inteligência e velocidade em meio-gordo Já não se podem seguir cometendo seus erros infantis em la mitad de da cancha Sabendo como maneja a contra este equipo Bueno, bueno. El gol del orgullo, pero no creo que sirva de mucho. Abre la defensa con un pase entre líneas. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Tagliafico. Ruibert. Que boa pelota, le pusieron contra Neymar. É, quer comemorar, não. Vambora, bora. Tá travando para vocês também, tá ou só para mim? Depende, mano. Aí ó, dá uma travadinha aqui. Isso aí. Gambeta e definição, um gol magnífico para sacar seu sombrero. Enganhou a todos com uma série de amagas e definiu com muita serenidade. Excelente jogada individual. Meu Deus. Já se pode decidir, acho que o partido está recontraliquiado. Foi só travar aqui. Está travando para... Foi só se deparando em boca e... Ele pegou a pete, mano. As jogadores que as consequências que pode traer uma simples infracção. E mais quando era completamente evitable. Jota, não pode fazerla chegar a seus delanteros. Viu que su compañero se metia entre os defensores e tentou habilitarlo. Justito le cortaron o passe. Palo reventó el arco. E a pelota se vai correr. Al ah, ah, tiro de esquina. Como va? Próximo, Paulo. Y ahora se viene el contragolpe Ahora todos a correr para atrás yeah. Van elaborando el juego Con ese intercambio Intenta un pase al vacío no Muy flojo el pase Mbappé recibe con peligro Bota barrinhas, essa, essa lindeza aqui. Bora. Opa. Opa. Golaço? Nossa, velho. Entra já já, mano. Pensei que ia ser um golaço ali, velho. Nossa, é. é de un arco al otro, no nos dan tregua. La jugada viene hacia adelante. ¿La aguantará? Estupenda maniobra. ¡Qué impacto! ¡Uai, Neymar! Só fechar e já vou para ver não se hay é. otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Fue una atajada fantástica. No. Muy flojo el pase. Excelente maniobra. E começou a dar umas travadas pro skin. Jota. Selvana. Neymar. Linda chance de gol, puede ser. Meu amigo. Cavalo Belga lembra da ideia do, do Edu? Eu lembro, pô, jogou comigo. Jogou comigo, se não me engano, no servidor. Pô. Na virada do servidor, não tava tá tendo bagulho e a gente jogou no Sharp Play. O E Bem-vindo à Manada Fresco. agora. vamos aonde, Come lá. O bicho pega. final história. partido. Jogou contra o Luizão e é puxou o cabo. Duplo, duplo. nunca de estou altura de sua figura é o teu análise? Vamos lá, vamos onde o bicho vai pegar lá. Ah, também momento de Discord ali nesse né? sim. Deixa eu abrir o suporte Seu seu beijo Assim, mano A gente estamos assim, velho Na liga e futebol Derrota, vitória, empate Derrota e empate estamos uma carniça <risos> Uma carnicinha Tá bom né, eu que nós desce hoje, hein. Eh. Ah... Houve um um bug. Espera, você clarejas. Pode sempre depois, na próxima. Tavio, ah, Jorginho, Andy, Dica, Análise. Uchi. Tô com medo de colocar o Gucci e ele vim bichado. Tô tentando entrar aqui, meu amigo. Sim! Deu bom, né, mano? Beleza! Olha, eu tô é GT, mas bem-vindo aí no GT é monstro, pai. Conhece predico aí? Eu acho que todos conhecem, né? Gamer. Nada do Discord de abrir aqui, velho. Não está, Bem-vindo, vale a assassina. É, tá falando com Deus a, a manada fresca. Vamos Uma mano, vamos lá. tá vamos para o O menino chora Ela boca, mulher do babu. Rabanada, <risos> chora. O não quer. Ai. Você sabia que o nosso logotipo slime não tá oscilando, bora? Menda Foot, Menda Foot. Paz. ele também mano São Paulino. Paulinho o uh, cavalo belga esse e pronto oh, já estou lá e já tá bem bravo Tem teu perfume. Eu Não sei se tipo é que... que... Eita, Neymar, me lascou, nenê. Nenê, nenê. Viu? Vai o pro... jogo quem tiver acertado, irmão. Vai entrar no segundo tempo. Antes. E aí, velho? Meio tal, tal, tal. o time do adversário. Ele vai vir com um, um, dois, três, quatro, cinco, cinco atacando. Beleza. Ele vai vir com cinco atacando. Pelo menos eu vou puxar o, <risos> o Hernandes aqui para lateral. ele está monstro, velho. Ó. Para até o Thaler, Contra-ataque. Ah. ah, o pivô. Só vamos lá, vamos pro jogo. Ai, posso bem-vindo a rabanada. cara é foda. D.R.19.er não Como é, é, é, é, é. você tá, mano? Você tá bem, Bruno? bem vindos a A Manada Fresco. Chegou de semana semana. é um e um espectáculo aparte. parte. tricolor negro, e rojo. Os colores paulista presentes campo. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Sao Paulo, frente a Sao Paulo. ¿La aguantará? Es un ejemplo perfecto de lo que paso, sí, hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio Quiro, terminaron paso, diluyendo una clara, clara posibilidad sí, de La o baixinho. Agora, se atentar no kickoff. Mas nem assim, mano. Se atentar no kickoff. Abaixei a barra toda no azul e não foi. Então, viu o kickoff. Cavalo ganhou. Transpante trouxe... de olhos. Eu estou com os olhos assim. <risos> <risos> Esto es algo que se ve a menudo. <fí> Estoy A veces un equipo se pone en ventaja y pasa a jugar de otra manera. Como a la intensidad, la la intensidad pierde cierta ambición <risos> y el rival, por supuesto, lo aprovecha. milimétrica. Com... Com... Com... Sobre... La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero. Vamos oh, kickoff. No sé si quiso eso, lo sabe, pero de todas maneras fue un gran gol. 900, Se um seu preso que, que matou Ué, eu tô na terceira gol, ainda Tem dois dias que eu não jogo, mano acelerador. Aquele dia que eu chutei 20 20 chutes no gol E o goleiro pegou 29 Eu não acreditei não, aí eu parei Olha é o drible, Vinícius Que regalo, por favor. Ui, que delícia! Opa, continua lá. Abre a defesa com um passe entre Vocêca. líneas. Ui, boa chance ah, para nossa. a contra. Boa. Era um pequeno, tinha de sobra para eleger, mas se equivocou de maneira increíble, casi com displicência. Mas nice. Opa! Uh, Ai, pensei que os caras iam se matar ali e se bater um com o outro. Que bien el contragolpe, pero que bien. Esse game assim. último momento pregoso, hein? Relaxa, relaxa. Ai! Mano, o Romário é brabo, né, mano? Romário é brabo. Romário é pique, irmão. Cadê o time do São Paulo, Cavalo? Ai! Tem dois ainda pra você. Dois escolhas Dois a sua escolha ainda. Baixa. Son muy difíciles estos remates para el arquero. Es María, es totalmente imposible. El pisado de es para atrás, limita su capacidad de reaccionar. Además la pelota pasó por un hueco imposible. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder seguir Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja los aplausos pueden pasar a ser insultos. Nossa aí aí isso não foi nem pouco foi tudo. Sim, vai estás lançado de que resolver com É complicado né mano. E tu também manda bem velho, no S só que eu tô achando que ele tá se infiltrando muito ali pra dentro ali, mano. Ele tá lá, quebrar o que dele aqui, mano. Vamos, lá, que foi essa, são Paulo meteu um contra-ataque fantástico. Olha oh, que bicho, Não se pode ignorar o error do rival em la mitad da cancha, hein? Eh? Uma torpeza que termina pagando muito, muito caro. Ali, ali, ali. Que partido tão cambiante! As coisas estão igualadas outra vez. Ai, não, passou paçoca Porque não! não. <risos> <risos> <risos> <risos> Ai, comecei <risos> a paçoca do bagulho! recupera a vantagem. Que se pode dizer, não? Impressionante! E com esse gol, passam a ganhar o partido. Romário. Nossa! Pô, se a fazer gol contra a baitola, tá louco! Nossa, Nossa velho. De costa, mano. Não, pode deixar, pode deixar, irmão. Não tira, não. Deixa o gol, velho. fez o gol de costa, cara. E agora sim, amigos. Completa o esse mede Neymar, lá La tira larga cerca do área, Romário, Intenta um passe vazio. Romário, le pegou. o oh, <tos> que, que, que, que aconteceu com essa mão hoje, irmão? Está atento e corta. Sim, sí. is Cuidado um que, é que, é que é bom demais, paço que é de dia. paçoca, todo dia. Paçoca é bom demais, paçoquete é de, paço é de dia. paçoca, tudo Isso aí, paçoca tá tendo. De 25 de 30 50 E um pouquinho mais pra cá. Agora eu vou deixar um pouco mais para trás. Aqui. Acho que não tem necessidade de colocar o. O Izagi agora. Poderia entrar, mas não ia mudar muita coisa. Se tem paçoca, tem like! Pô, mano, é sacanagem. Paçoca bendita! <risos> Até ali. Eu queria ver aquele lance que ele fez um gol lá, me dizer de costa, mano. Aqui vamos lá, na segunda metade do partido. Ainda estão a tempo de remontar, por mais que a diferença seja de dois gols. Mas vão ter que arriesgar muito mais, sem descuidarse se demasiado da lei do futebol, porque um gol mais contra seria fatal. Todavía no se vem. Um contragolpe elaborado perfeição um Olha, oh, sem paçoca. Sem se paçoca. É isso. isso. Se toma a no banco. O não pode crer como Meu, se Deus. Não foi, não, Meu Deus, não adianta muito não puxar o cara lá. Era um troca, Casemira, você, ah, para lá. troca, Casemiro. É para você, Casemiro. se de Casi com <risos> Se eu chuto daquele jeito, a bola vai lá na China Não é só você não, é todos nós Cadê? Romário que ela tem Passou muito bem La Revienta, largo o pilotazo a dividir E arranca na contra Recebe em zona peligrosa o São Paulo termina salvándose de maneira increíble. Habiam quedado muito comprometidos. Cortou com o justo. Alguém sabe. Uma tibieza imperdonável. Quando estás lançado, vai montador, querer entregar mesmo. Vai é sim. Todo lo contrário. Bruno Fernandes. Linda pelota. Que bem, lo viu. Ah! O que sair, mano? Retomando. <risos> que se por um é, vai saber, né? Eu já tinha puxado a bola não, pra cá, a já. A era gol, vai, faz tempo que eu não faça um golzinho forte. E quebrar o mendigo? Ah, ele pega. Olha aí. Entra, não? Aqui não entra, não. Se eu chuto daquele jeito. Tem paçoca, tem like, tem que ter, né, mano? As paçoca é sempre bom. Mais o gol, baitona, né? Pra trás, né? Pra lateral ali, ó. Viu o desmarque aí, Se deram vuelta as coisas e agora. Quedaram muito expostos atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, justiceiro. Romário Tu passa de um e deixa o outro, Baitula Vai no gol bem -vindo Seja bem-vindo a manada, a manada fresco. Fresco, like, fresco E aí, justiceiro, como você tá, Juxi? Just. Juxi? Just. Outra pé Foi o que eu tentei fazer Mas não entendi o que, que ele quis fazer, não, o Romário Mas ah, tá bom, tá bom Uh... Neymar tá me fazendo falta nesse jogo aqui. Substitutions taking place. El São Paulo vai realizar uma modificação. Um par de piernas frejas. Ojo oh, que respondiram com uma contra. Nenhum dos dois foi na bola, velho. Né? Não, não, não. Aê, mano, empapé, você esse espaço aí, velho. caiu o cu прошotece... da MPra. bunda mesmo, que né? não faz um toma. Oi, não tá Paulo Oito, não, Tinham tudo em contra, estavam mal parados e em inferioridade numérica, salvou de catástrofe. Meu Deus. <risos> <risos> então, que vou, tá, olha isso aí, Os caras não querem fazer gol. É um papé. É um papé. Ai, ah, já tá demorando pra chutar uma vez, né, mano? tá conseguindo mais finalizar, uai. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Anota por duplicado. Irá por el hat-trick. Solo hay un gol de diferencia. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Si no pierden la serenidad, se les va a presentar otra oportunidad. Estão mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja, pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Esto, mesmo, na mesmo. Ops, ops, ops. São Paulo a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Lo vio bien, busca el pase. Mbappé. Romario. Bruno é o Romarinho, Cabicuda dos nos caraí, capaz. Cara, é <risos> do... Deixa, eu... Deixa eu substituir o um cara aqui, velho. Ah, nessa altura do campeonato, cara. Não tem muito o que fazer, não, mano. Ó, outro... Quer ver, ó? Olha a loucura que nós vamos começar a fazer aqui, ó. Prenteio, ó. Entra, certo? O Haaland entra. No lugar do baixinho, né? E eu penso no meio de campo, cara. Quem eu colocaria no meio de campo ali, Se velho? E o hum, cara... Deixa eu fazer um teste. Você não sem papé, Vai segurar aí, mano. tem muito o que fazer, não. Vai continuar de SA, mas tu vai descer mais um pouquinho, velho. Amas um, 2. cadê o Isaac? Izaga, Isaac, deixa eu ver. Dei 12 chutes. O adversário deu 6 chutes. Tá 4x4. Tá um jogo bem disputado, né? Velho, vamos lá. A MZ Under Score é, mil 07. FIFA ah, 22. Que separa o partido e realiza a movimentação. Bem-vindo bem, a Tabanada Fresco. Isso. Se lo mereciam por semejante esforço. Pode ser o que vocês quiserem, viu? Boa. Coisa fofa. Passou não, lá, ó. Vai embora. Pode ser que tenha uma Número 4. Contarando em alguma chance mais para romper o empate, pode que que sido a última. Poxa, já tinha tocado, Baito. Aqui tem, tem. Mano, o A, tá aí. Mano, o Rex tá em dia. É, né, como você tá, mano? Tá bem, velho? Viva e forte. Tem que sair no contra-ataque, mano. Tira o remate. Está clara, pode pegar Oh, oh, oh, que, que... <risos> Os caras começaram a se bater do nada, vocês estão loucos, velho! Valeu, adversário, pelo jogo aí, mano. Eu queria ver aquele gol que o cara fez, mano, te como tipo, com o Romário, mano. Aquele gol foi eco ali, velho. É, Jenna Jones, velho. Deixa eu ver o gol do Romário aqui, mano. O meu Romário não faz essas coisas, né? Dieguito, Não, aqui me a realidade é que para os dois tiveram chances de ganhar me parece que el resultado justo que el com a build boa meu amigo é o próximo que eu quero tentar pegar uma de fútbol, mi Diego La Torre. E quem habla? Rodolfo de Paoli Les muy buenas y gracias. papel cadê o, o piadão do esse lance, não. Eu acho que foi esse aqui, ó. Foi legal. Não pegou, não. Meu, meu goleiro furou mesmo. Cadê o lance do gol? Esse foi o meu gol. Tem o um gol do, do, do Romário do cara, mano. Sandro, Sandro Silva, Silva, salve, Santos. Seja bem-vindo, Sandro. Bem-vindo a Amanada Fresco. Mano, o gol do Eu acho que foi esse aqui, ó. O Romário chutou de costas, veio dizer, ó. Virou com a esquerda e deu, mano. O Romário, mano, dentro da área, esse Romário é zique, mano. O mar é zica dentro da área, mano. Sem palavras, mano. Valeu aí, conversado pelo jogo, mano. Tamo junto, papai. Ai. É, Léo eu acho que a vaca vai pro beijo hoje, hein? É só derrota e empate, irmão. E uma vitória, mano. 6x19, quem é quem é Acho que eu não consigo nem continuar, mano. Nessa divisão aqui, eu acho que nós vai lá pra baixo de novo, hein? Caraca, mano. Duas vitórias a gente já sobe, né? Quero ver subir desse jeito. O o do do BRD, BRK, né? Como que você tá, mano? Tá bem, velho? Firme, bem forte? Fiquei na areia? A manada fresco. <risos> Ah, eu não ligo mais não, ô oh, Deus. Ux, nós já chegou, já. Tá, já que eu tô preocupado, é? eu Tô com me fodendo, meu fez. Ai. O manual tá em dia, moleque. Alan, Labuba. Labuba FC. Desse jeito vai pra cima. Labuba. Eu não entendi aquela hora lá, tá ligado? No finalzinho do meu, do meu lance. O meu goleiro pulou pro lado, o zagueiro bateu com o meu outro zagueiro e os dois caíram. Mexeu só o, o Anthony sozinho, mano. Se ele tivesse chutado aquela hora, ele ia fazer o gol. Salve, Samuel Franco. A, a Seja bem-vindo, mano. Fresco. Ele, se ele chutasse aquela hora com... O, o menino lá, ele tinha feito, mano. Tô no Discord, quiser resenha. Eu tô no Discord também, pô. Eu tô no Discord. Ah, já tá a luz de velas, Valdeira. Já tá numa pizza. Vamos lá, mano. O Ed já montou até o time dele e eu nem lixo nem ainda. Viado, é que tava ligado. Salve, Teus. O ódio do... o... O... O... O... O... Salve, Gafo. Salve, não... o chat. Com como vocês estão? O... O... O... O... É, o áudio da sua live tava ligado, tá ligado? Aí eu tava achando que você não tinha entrado e que você tava falando pela live, tá ligado? Ouviu? Falou? Salve! Você ouviu o que, que eu falei? Não, porque eu tô com outro fone também aqui, pô. Tô com dois fones. Você tá o Valdério põe um rabecão, um rubacão, ah tá, eu <risos> dei errado, foi mal. Você tava levantando campo dele, bacana. Você... E aí, hein? É, Mário Seis seja tinha... bem-vindo, mano. Oi, pode falar. Eu tava achando que você não tinha entrado, tá porque, porque o ordem da sua live tava ligado. Ah, eu tava achando que tava falando pela live. Ah tá, não, mas eu tava aqui já, Nossa, o o, o foda é que eu tô com dois, dois fones, cara. Estamos ama... vendo aqui na TV, Nada é fresco. Não, um Rambo, careca, o um Rambo careca. E aí, o Real Game play, mano? Parceiro aí do nosso canal, quem não conhece, mano, super indica aí, o Feu do Foot, o Real Games Play, mano. O vou... cara é, é monstro, velho. Ver, vou... o Rambo careca, foi foda. Vocês <risos> gostaram <O meu risos> da thumbzinha? Thumbzinha ficou bem legal. A... a manada fresco. Eu tô do mesmo jeito, cavalo. Ontem eu joguei também alguns jogos, sabe? Olá, tal, e aí, mano, tá eu tô mal pra Viu que Mas aí é Bem-vindo é é agora lá a manada fresca. Un auténtico partidazo. Este estadio es la casa del Inter de Porto Alegre. Pónganse en los domingos. El partido ya se está jugando. <risa> el partido <risa> nacional de Porto Alegre frente a Sao Paulo. Caballos sobre el campo aquí. te parece bien, que va a ser el jugador clave de este partido. Vinicius Junior, uno de los gambeteadores más puros de los últimos años su movimiento para se Atraer a los defensores hacia luego like a... correr hacia el arco, donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración. a ver esta. Si meten una buena contra puede terminar gol. Que G1, gente, né? que Atención, que não é, Mbappé, mano, você tá na frente do gol, irmão, faz um gol, pô. isso aí vai se contar com o meu não pode ir. Pô, o meu que tá tá o gol que nem água, velho. Pô, você não pode perder não, cara, ainda mais nesse jogo aqui. A equipe da anterior, abandonada a não é cara. A ah, puxando o futebol, é. uma partida aqui assim, no Foi crucial e como saiu um... saiu um... a cobrir com o para Junior, sacou um bem, tava na terceira, caiu pra é, sexta, vai. agora tô na quinta. Vamos subir, nós porque vai subindo, na quinta. Vai lá, vai subindo. <risos> Ô mano, já você vai ficar que nem o. Acabar daí você vai ficar do. futebol. Aí você toma, né? <coughs> Pero é da amarela, Juiz. Né? Muito obrigado, Juiz. Eu te amo. Eu te amo. Eu te, amo. Eu te, amo. Eu te amo você começa com a, e a é. essa Dios, no, la pelota no llega a destino. Saca el peligro del área con ese despeje. Bruno Fernández recibe el pase en el área. Gran intercepción, brillante. Upa, aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quita en el área. Buena chance para la contra. Mbappé intenta un pase vacío. Todavía não entendo como se equivocaram assim. Um contragolpe elaborado a la perfeição e concluído de la. Ribaldo! E se luz o 1 com este atajador. Qué que ubicação, que calidad para atajar. Vamos um, não Nossa, mano, é outro amarelo. Ixi, <risos> mano! O, o juiz tá, tá a favor, só pode ser é, segundo amarelo. Rivaldo Buscó y buscó Pero no pudo encontrar demasiados espacios La presión sobre ese Ay, jugador nice. Fue muy efectiva Hasta el momento Pero ojo Que si el rival Se aviva De los espacios Que se generan Cuando salen A presionarlo Les va a partir La defensa en dos Déjate Déjate A ver quién va Qué bien Habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable ¡Ahí va el disparo! ¡Ay, va a todo Rivaldo Mi Dios! ¡Busca a a ver si lo aprovechan! ¡Mbappé! Este es Son Heung-min. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Gran corte justo a tiempo! Una tibieza imperdonable quando estás lançado ante, de contragolpe, ante. tenés que resolver com decisão. Hizo todo lo contrário. Ué, mano. É É um exemplo perfecto de lo que não hay que hacer en um contragolpe. A indecisão e a falta de criterio terminaram diluyendo uma clara, clara possibilidade de golpe. Neymar! Saca a pelota, bem lejos del área. Rivaldo! Boa, tá isso aí. Er, o Akazé. Não, não, assim não. Essa não é a maneira. Para ter que buscar outra variante para atacar. Esse negócio é o negócio. E isso le facilita as coisas a los defensores. Mbappé! Mbappé! Earl! O segundo cara está bem agressivo, mano. O partido está apasionante. Vamos ao descanso. Os primeiros 45 minutos terminam sem gols, mas o partido estuvo livre, mas você encaixa um triângulo, tá ligado? Tá ouvindo, fala? Oi? Tô ouvindo, mas tá tra... meio que travando, só um momento, tá meio um robótico. Um so Salve, Davi Lucas R7, seja bem-vindo, irmão. Ah, tá escrito mano, mano tá bichado velho alguém sabe se os não. sons Bem são vindo. iguais às... não a, a pega é do Tottenham mano não pega o outro cara pega o som do Tottenham mano o do Tottenham é melhor pega o som do Tottenham o outro você vai fazer a mesma cagada que eu fiz eu peguei o cara tava full o outro era do Japão Seja bem-vindo o Ataide 49, mano. Muito obrigado aí. Espero que goste aí, mano. Já estamos desfrutando a segunda parte Tá de boa, ótimo, tá tá Calma. É, que a isso, boa. De boa! Boa! Go, go, go. Tá, tá. Pega aí mano, eu não quero comemorar não, se eu quisesse comemorar eu apertava os botão Mano, eu acho que o Lufar é esse, esse, esse meio zão é mal Eu vi é a cartinha dele, a cartinha dele é absurda assim, né? Ele vai é acelerar né? é o campo da faca Ele é baixo né? Esse é rapto pra caralho Esse com o Vasco é cansado van que trabajar Oxi, que sei a não estas, Opa, ele porque dar Paulo pega Opa, ele se están perdiendo por un um gol Eita. porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía Eita, está en juego. Intenta desde ahí. Ah, ahí o amizade. no tem goleiro lá, pai. Deixa de ser besta. <risos> é isso? Vai, vai para lá, vai para lá. Muito bem. Tem goleiro lá, Fres. O <risos> é um isso? Faz. Sus remates são muito potentes e os defensores lo sabem. Que então que que, que não o vai ficar E agora se vira o contra De um no. arco ao outro Não nos atrevo Toda a mesma coisa Sabia que de... ele ia a volta vai. vai embora Vai embora Vem, vem, vem. Vai matar. Like. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai é certo, mas um esperava que, como mínimo, o remate fosse ao Não jogou nada, já está morrendo. Não, não, não. Pô, tô com 20, 21 pessoas aí na live, mano. Muito obrigado a todos aí, mano. Então, deixa um like. Deixa bem aí, Estamos a um... Amanada um... Fresco. Vamos meter o um dedão no like aí. Não é no canal meu, não, viu? É no like. <risos> Negócio de canal comigo, não. Vamos <risos> tá papai. Boa noite, boa noite. Tudo bem, vocês? Estou tranquilo, com você ser. Tá robótico o áudio aí, hein? Tá mesmo. Tá robótico o áudio. Mano, tipo, o time do cara tá, tá me amassando lá na frente, lá, hein, mano. Opa! Hum. E essa voz aí? Tá robótica. É mesmo. Deixa porque pegou a um para aí. Há ingresou... ingresou... ingresou... um que Ele uma boa quota de criatividade e controle da bola. Vamos. Oi. Ah não! Tudo ouvindo Paulo, tudo bem. Não quer fazer companhia? Tá de uma mascarada. O arquero deu rebote. O defensor pôde chegar a sacar. Mano, o papo está errando muito gol, cara. Muito gol, velho. Eu tô vendo bem também, eu bom. Eu, eu tava cortando, tá? sai. Tava... Não eu porque que que eu, eu, eu o Vou pegar aqui. Pode chutar, que Oxi, oi, Mbappé, tá louco o droga? Que droga é essa que está usando, Mbappé? É um vento. É um vento. É É um vento. É É É É Mano, antes eu peguei uns caras, que os caras jogavam demais Agora eu peguei duas pernas Você o cara jogava Esse muito Eu consegui é jogar contra ele, de gol pra gol Eu consegui jogar contra ele Mas eu tenho pra fazer o meu irmão Esse é o é louco Peguei o Urso, hoje fiz 3x1 pra ele Fiz dois gols, um a favor e outro Nossa, Esse cavalo, é. olha o gol Olha o gol que você fantástico. com o goleador, E reação para rebote. passar Melhorou? Uh, melhorou. Eu só troquei o fone de orelha, cara. Não fiz nada diferente. Não, eu fiquei mas melhorou. Eu só pedi na skin e coloquei na orelha direita, cara. Foi o tá? mesmo, tá na mesma distância. Eu acho que na minha cabeça deve ter a mesma distância de o lado do outro. Mas, pelo menos, melhorou aí que você tá fazendo. Melhorou, né? <risos> Ah, então, beleza. Vou tentar fazer o microfone, qualquer eu quero melhorar mais. Vou colocar o botão aqui, vou carregar. Ah, Olá! Nossa! O áudio de vocês está muito o áudio. Gilberto Silva e Teus. Oi? O áudio de vocês aumentaram. Vocês aumentaram aí? Não, Não. Para você a gente não consegue aumentar, não. Você tem que aumentar, por A gente não aumenta nessas coisas com você. O microfone deve ficar melhor, a conexão deve ficar melhor, mas aumentar o áudio você não pode. opa! Deixa eu ver se eu conseguir aqui trocar o microfone. Fone de ouvido com o microfone. eu vou te trocado aqui o fone, peraí. Pra se ficou melhor. O cara aqui joga bem. Deus. Se salvaron de ah, deixa eu ver como é. eu faço pra baixo aqui, mano. Deixa eu, acho que é. que eu Neymar, la figura del encuentro según los votos de gente. ¿S3? Pero seguramente ah, en ¿qué te pareció gore? lo que acabamos de ver la torre? Sao Paulo tiene gente muy hábil para la pelota. Y ese es su punto fuerte. Para eso fue muy ¿Un sencillo, un prajín, sencillo un crear oportunidades ah, para el sentido. Ah, entonces. El es algo sí, que incomodó es mucho a la defensa rival. Ah, é. Só tem queimador nessa parte, não é parte não, viado. Tá buscando, né? <risos> Pô, valeu aí, o adversário jogou muito mesmo mano. Caraca, velho, 11 chutes pra cada lado. Ele deu uma... 11 chutes, chutes a gol, 6 foi no gol dele, 5 mil. Não, é o contrário, né? errei tudo. Faltas duas... O time dele tava bem agressivo, mano. Bela. Falta não tem não, né, Juiz? Falta não tem não, né? Filho da puta! Meu Deus do céu, cara, toca, bela... toca a bola certa, cara. Felipe ah, Romano. Um Bem-vindo! Salvado, Romano! Você tá, tá bem, velho? Meninos. Fala aí. Ah, estão me escutando. Até uma hora que eu não saber se estão me escutando, porque o teu telefone... Tá firmosa na tronze Romano? Pronto. Chegou na primeira divisão. Não, eu tô dois dias sem jogar isso aqui, cara. Consigo, faz embapê, faz embapê, faz embapê, faz Puta. Ô, MFAP, meu amigo, MFAP, tá perdendo muito gol na cara, mano. E aí, ô oh, Romano, você já chegou na primeira já? Parece que nerfaram ele já, sei lá, mano. Eu também achei, mano. Ele é me estranha, cara. Sinceramente? Meu Deus do céu, eu fui para da... Não tem mais quadrado de X, né? não, não tem. E vai dar tá doido, eu não tenho filmose não Ai, quer ir com o dedo Filme forte na filmose Nesse caso, você tem razão Você tem o um quadratinho Eu não consigo, eu também uhum, consigo então. Eu não sei ah. É, vai passar 2 a 0 pra mim <risos> Pra mim também tá... Calma aí, Peter para mim tá vamos cavale aí Luiz Como que você tá para mim também tá perdendo gol feito um bicho tô pensando em colocar no banco Ah é tão ruim quando você tá jogando e o cara começa a errar gol feito cara gol que não é para errar Tem jeito é. né não acontece. e nem sempre você consegue acertar né Vamos ver como que tá o Tindou pra jogar isso daqui Meu Deus do céu Gratona assim, hein mano, Tindou um brabo hein Eu vou fazer não mano, vou começar como. com o David Becker aqui no Segundo tempo eu ponho o Kantei, caso eu esteja ganhando Vai ser raro como, O Isaac veio pra baixo <risos> O Isaac. fala? Tem um papel, entra no segundo tempo, vou deixar o Romário Ah, não Vai ficar uma maradinho Não tem, tem muito o que de... fazer por tá um enquanto, não né? ah, opa, opa já tentar as setas, né? Ele tá ali, eu posso puxar aqui, ó tá, tá vindo com dois atacantes, né? Vai fazer apoio Humberto Santos, mano, seja bem-vindo Humberto Santos. Tá querendo comprar um PS5? Passa o contato da velho. <risos> <risos> <risos> <risos> Ai, caralho. Hum, acho que só, cara. muito que fazer não. Vou conectar tá as instruções aqui. Defensivo. Aqui eu deixei desligado. Acho que eu vou colocar um defensivo ali, ó, pelo menos em um lateral pra não subir tanto. Bairros, cadê o Bairros? Quero que o Barros suba não. Caralho, mano. É, ah, pivô. Autobro porra, mano. Tchau, o Romário de pivô, o Romário representa. Pivô, Sim. né? Ótimo, Alacroix. É, número de dois. Ótimo, Alacroix. Ótimo. Então quer dizer que você quer que é o número da Paulista. <risos> Salve, grupo. Bora passar raiva junto. Passar raiva o quê, pô? Passar raiva não. Salve, Humberto. Ai ah, Humberto, vambora, Humberto. Humberto Santos, obrigado salve, pela inscrição, Humberto. Salve, Humberto Santos. Vamos, Vamos passar raiva, salve, sai Humberto. fora, meu. Humberto <risos> Santos. Humberto Santos. Agora, o último jogo que eu joguei Olá, que tal, aqui que eu parei, mano. Eu parei. É foi 11 chutes de 11, 11, 11, 11 eu bem, bem, bem. Bem. Agora eu acho que far foi o... Um a manada fresco. Pô, mano, é pouco, é que porque não é possível. Mpapê não consegue mais chutar no gol. E quando é um Vamos lá Vamos lá mano <risos> um tá Cara, cara com o goleiro viu? Um chute Puxa do fora O passe da rédea fazer hat-trick <risos> Fácil, fácil Aí o cara deu um chute no... Ush, quadrado Viu. X Quarece, não existe. Ah, lá que é isso, lá Ah, não, não começa não, não, é é não, não lindo maravilhoso, que delício. Vindo vindo vindo vindo, clara, clara, Oi, foi ele que veio em cima de mim. Controla a Sofia Fox 21. Bem-vindo a Amanada Fresco. Olha! Que abusadinho. Sai daqui! Sai daqui! prometedor. de A falta de precisão, às vezes, se termina apagando. Eu tinha tocado, viu, Amado? Se você quiser tocar, quiser jogar... Romario tiene espacio, puede ser. Qué bien habían armado no, el, contragolpe. No, que bien, bien. el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, o sea, la indecisión en el último momento Week, fue imperdonable. Fue imperdonable. por favor. No, no, no. Maradona. Ah, gente, foi o quê, gente? Deu o quadrado X para dentro. Puxou o bolo, não foi nada. ter que você veio conversar comigo para ver se eu tô bem? Qual foi o B.O.U.L.? Hoje deu ruim. Ixi, o que aconteceu lá, O que aconteceu lá, mano? Sabe que as fofocas são as melhores. Salve, Humberto Júnior, mano. Aí, dois Humberto é irmão, é? Humberto Júnior. Porra, porra, porra não joga, mas é calhão. Bem-vindo a Cavanhágua a... Fresco. Você tá aberto de boa, velho? Meu Deus do céu, meu o que você tá fazendo, meu irmão? O que você tá fazendo? Travou, foi tudo. Ué, comigo, <risos> Gazé. Olha aqui, Baiton. Uma tibieza imperdonável. Quando estás lançado tá lá, de é golpe, demais, tens né? que resolver com decisão. Isso todo o contrário. <risos> Fasmenia. tira larga cerca del área. Se lanza con la contra Maradona. Abre le da Neymar. Linda pelota, que Esto recibe con peligro. parar. Gilberto Silva 93 de sobra para elegir, Pero se de increíble, casi dispensas... ah, a, a manada Fresco. Busca por el el Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión, hizo todo lo contrario. Maradona se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. No, Creyó que de esta no zafaba. Que, eh. dirija, Fue acabar, crucial no. la intervención de este jugador. Llegó a cubrir con lo último. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Romario. Romario. Bruno Fernandes! É nóis, nice, saiu, é nóis. Nice. Obrigado. Hahaha, <risos> latrão! Como é que eu já leio, já, mano? Sofrendo nesse jogo lindo, maravilhoso. não, Latrão! Meu Deus do céu, me batei! Isso, que seu filho, da puta! Você vai. Vai esquentar a um pouquinho, tá? Que respondieron con una contra de, de un arco pucado? al otro, no nos dan tregua. Cante Romario se busca el delantero, a ver si lo encuentra. Maradona adivinó la intención y se interpuso justito. Que bien habían armado el contragolpe. Omar, omar, la portilla? Pressionar aqui, Pressionar aqui, Pressionar aqui. Pressionar aqui. Vou fazer os dois login, talvez. Jogo um, um O que tá acontecendo aí, Léo? Fala para mim, mano. Conta para nós, Léo? Qual foi o B.O. mano? Muito obrigado aí, os membros do canal aí. Os patrocinadores, Matheus nem montar Montário, osito gamer, a LS90 Game, Leandro Jones, Gilberto Silva, Fê Games. JP Games Live, Lucas Araújo, João Vitor e Gafuringa, junto com Pés Blumenau, Cristian Lemos CH 20 mil graus, SG, Felipe Eduardo, YouTube, Google Hip, Abinana... e agora lascou, agora Bem, é travo língua. Abinada B. Dias, Patrício Xavier, muito obrigado aí. <risos> Esse aqui foi bom. A, a, não, dá, não dá, não dá, É trava língua. Vou fazer só os logins hoje, talvez. Vamos lá, perto, perto bits. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, o joguinho tá querendo que eu um gol mesmo. Vamos tá. é tá um Ai, gol. eu não consegui chutar uma, velho, no gol. Começa o segundo tempo. Olha isso, vão se matar aí? Uf, Quer um revólver? Quer um revólver também? Deus, Ai, capiça de e eu... Mara, adora, Ai, meu é. é. coração. É a pressão mitad de la cancha. Não deixaram acercar área e terminaram forçando o erro. Poxa, não entendi esse toque para trás, não, mas eu acho que. Sim, o cara sim, e para isso é o trabalho. cara, quando ele vem pra minha área e começa a tocar, mano, querendo achar espaço, eu já puxo logo ali para frente, logo. Para não dar o azar, né? Oxi, sozinho não. Não é possível não. De linha, fora Charles de Gameplay, salve, Charles, seja bem-vindo, Charles Espero que goste aí, mano Ai, caralho, qual foi isso, mano? Ah. <risos> Man. Charles Gameplay. Ah, Gilberto Silva, tamo junto É nóis, mano Bem-vindo a Amanada Fresco Ué, uh. tá bom. Ush! O <risos> chega corte. Fazer o que? Em que divisão você tá? Tô na terceira, mano. Tô na terceira, fiquei dois dias sem jogar. Aí está o cabezazo. Que... É Saca o balão e senha. aleja o peligro. Faz uma assim. Da revienta, largo o pilotazo a dividir. Tá, mas se você falhar, eu vou. Ui, mano, que manual lindo que esse mano fez agora, hein, velho? Caraca, moleque. Um se você falhar mais uma vez, mano. É apenas. Ah, não nada, ela deu comigo, era apenas, né, já? Casemiro. A atendência para esse match foi. Que penota le pôs! É, nem. Né? Todavia não entendo como se equivocaram assim. Um contragolpe elaborado à perfeição e concluído da pior maneira. Parou o jogo. Esse, cara. Ele é toma amarelo de besta. De besta, porque não era para ter batido ali. Se miró, vio la tarjeta amarilla por la falta que cometió possível. hace unos instantes. Meo deus, ahí, pone cuerpo y no lo deja avanzar. Eita, Romarín, um Romarín, um nunca da por perdida, estaba lucha, pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota, le faltó un toque final. Oh está cortando o oh, Meu Deus! En ese sector del campo. Meu Deus! Calma. Más allá de terminó, buena acción la Muy buena maniobra Saben vem vem está embalo, neymar. de maniobra ataque. Vem para Neymar! Vem para novo, Neymar! Qué oh, Neymar, meu Deus! De... Opa, opa! Não, não, não, não era duplo, era duplo, viado. <laughs> era duplo, is, nenê, is nenê, duplo, nenê, nenê, nenê. Um Casemiro, Romário, Maradona, envio profundo à carreira. Que faz um toque, meu. Adivinhar, <laughs> tira bem. <laughs> Passa o Wiko, é só fechou. Muito floco o passe. É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 El pase no prospera. Oh, están imprecisos hoy. Es un pecado perder así assim, la pelota a esta altura. El que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. lá que eu vi. vi, mas nem para passar está prestando. La domina Maradona. Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros pra... están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano na la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Oh, Quieren recuperar rápido la pelota. Sea evidente que están ajustando al contraataque. ¿Cómo Romario. Se ha tomado Beckham. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. La juega hacia adelante. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Romario. Contarão com alguma chance mais para romper o oh. empate? Pode que haya sido a última. Bruno Fernandes. Ojo, é sujo. Pode que tengan uma ocasião mais. Mano, que jogo embaçado. Nem eu, nem o cara chutava e o jogo só ficava no meio de campo, cara. Tá louco? Cara. E o cara jogava muito, mano. Cara, tem, cara, mano. Cara, só cara, que eu não conseguia chutar. Cara. Vamos lá. É, uh, é muito é muito é. Outro muito bugado. Mais é. 21 é o é. Limer. Mais um físico estável. Vou upar já. É. No máximo é. um MLG. Boa! Caraca, Boa. mano! Júlio, que, que foi intenso, mano? La de ganar, Agora... es importante no perder... Oi, fale. não incertiu né? Ah, isso aí não é novidade, não. E meu vem o Romário, Becker, não me... Já não é mais novidade, não? Vai tomar no cu. <risos> Pô, meu velho. É só empate, mano. Olha que fase. Laimer é meu MLG, cavalo. Laimer! Aí, por favor, Limer MLG. Limer? Mas eu não tenho esse Limer aqui, velho. Ele é de que time lá?